We'll be Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme Marra, eu sou um dos gestores do programa Meu Primeiro Negócio 2018 e hoje eu vim aqui apresentar para vocês um pouco mais sobre a área de produção no programa Meu Primeiro Negócio. Então aqui a gente vai conversar um pouco sobre quais as responsabilidades, quais as funções do voluntário que vai atuar nessa área. Espero que vocês gostem, vamos lá! Então, bom, antes de começar a falar das funções específicas da área de produção e como você vai atuar nela, é importante falar um pouco sobre o que é ser o advisor. né? O advisor é o voluntário, né? o advisor é a terminologia que a gente usa no programa. Bom, o papel do advisor ou do voluntário é orientar o trabalho dos alunos, que são os ativers, para que consigam administrar uma mini empresa. Então, qual que é a ideia aqui? Que você, voluntário, oriente os alunos, não decida as coisas por eles. Então, se o aluno tiver alguma dúvida, mostre para ele todas as possibilidades, todas as decisões que ele pode tomar a partir daquela ideia que ele tem, e deixe o aluno decidir o que é melhor. Muitas vezes, os alunos pensam diferente da gente, e no final, o que eles pensaram se mostra correto. Então, é importante o trabalho de orientação, de passar o seu conhecimento e a sua experiência. Um outro fator importante é que você, como voluntário, acaba se tornando uma referência para o aluno. Então, o seu comportamento, o seu profissionalismo, tudo que você fala, tudo que você pensa, os alunos nessa faixa etária que eles participam do programa de 16, 17, 18 anos, eles estão numa fase em que eles precisam de pessoas inspiradoras, de pessoas em que eles se veem, que, sejam, que atuem como espelho para eles. E acaba que nesse programa os voluntários são essa ferramenta, são aquelas pessoas em que eles veem as atitudes e decidem tomar atitudes semelhantes. Então é importante que você sempre se comporte de uma forma profissional porque isso faz muita diferença no comportamento do aluno no programa e também durante a, a vida dele fora do programa também. Outra coisa importante sobre os voluntários é que antes de cada encontro, a gente recomenda que seja feita ali uma conversa, uma reunião informal mesmo, rápida, sobre o que, que cada um vai fazer durante aquele encontro. Essa reunião juntamente com o professor e com os outros voluntários das outras áreas, caso houver, é, vai ajudar muito no que, que cada um vai atuar. Por exemplo, ah, essa parte desse conceito eu explico, essa parte outro conceito eu explico, para que realmente os alunos vejam que vocês estão preparados e prontos para passar o conhecimento para eles. Então, essa, essa divisão de tarefas é muito importante. Tá certo? Agora, a gente gostaria de falar com vocês propriamente da área de produção. Quais são as tarefas que você, voluntário de produção, tem que auxiliar os meninos? Antes de tudo, a gente tem que ressaltar que a área de produção é uma das mais importantes da minha empresa. O programa é caracterizado pelo fato de ser um programa bem prático, então os alunos não ficam só na teoria, eles realmente abrem uma empresa e eles mesmos produzem o que eles pensaram, a ideia deles, produzem e vendem, produzem vendem. Então a área de produção tem que estar bem encaminhada, bem alinhada para que tudo ocorra da melhor forma e a minha empresa tenha um sucesso no final do programa. Sabendo disso, é importante que o voluntário de produção auxilie o diretor e demais integrantes da equipe de produção nos seguintes aspectos. Desenho do processo produtivo, essa etapa ocorre durante o planejamento da minha empresa, então é importante que os alunos eles tenham, depois de decidido o produto, você oriente os alunos, o diretor de produção a já pensar como que vai funcionar, o que, que nós vamos fazer primeiro? A primeira etapa é essa, depois a segunda etapa é essa, terceira é essa. Quem que vai fazer cada coisa? Então esse desenho do processo produtivo, esse fluxograma, é essencial para que durante as jornadas a produção seja mais rápida e de mais qualidade. É O gerenciamento da produção das compras de matérias-primas também muito importante. É dever do diretor de produção com o seu auxílio, o auxílio do voluntário, é dever de ele passar as tarefas da, da produção, como eu disse, quem vai fazer o que e também das compras. Por exemplo, não precisa ser o diretor de produção a comprar todas as matérias-primas. Às vezes um aluno que é da área de marketing mora perto de um, de, um fornecedor que tem uma matéria-prima mais barata de determinada de, do produto de vocês. Então, ele que, que tem que pedir, solicitar para que cada um compre cada coisa, a quantidade direitinho, fazer as pesquisas para ver onde está mais barato, tudo dever do diretor de produção e equipe, esse gerenciamento das compras de matéria-prima e da produção também. As metas de produção também é dever do diretor, ou seja, é, o financeiro juntamente com a produção vai analisar a, a capacidade de produção, o quanto que dá para produzir com o dinheiro que está vindo das vendas e tal, e vocês têm que a tarefa de determinar as metas de produção. Então nessa jornada aqui de produção, nós temos que produzir tanto. Ah, não atingiu a meta? Na próxima a gente tem que compensar então, produzir um pouquinho a mais. Os registros da produção também, isso aqui gente, é essencial, importantíssimo. O que acontece, na maioria das vezes, assim, pela nossa experiência? Os meninos, eles acham que vão lembrar das coisas, e eles não lembram. E se eles esqueceram de registrar o quanto foi produzido, quanto foi gasto, se atingiu se não atingiu a meta, dá muito problema no final, porque eles ficam na dúvida e aí os cálculos não batem, enfim, dá uma problemada danada. Então, é essencial que no final de cada jornada e durante também, o diretor sempre fique atento e faça os registros de quanto está sendo produzido, quanto está sendo gasto, quanto que foi produzido de matéria-prima que foi gasto, melhor dizendo. Então, os registros, tudo, anotar tudo, formalizar tudo, porque faz muita diferença isso no final. Controle de qualidade dos produtos. Gente, esse ponto aqui, vocês têm que focar bastante com os alunos, com, com o diretor e com a equipe de produção. Por quê? Vocês têm que... O, os produtos da minha empresa, eles são eles vão para o mercado competir com os concorrentes como qualquer outro. Né? Tudo bem que é feito na escola, por jovens, mas ele tem que ter um nível de qualidade mínimo para ser aceito pelo mercado para conseguir vender. Então, assim ter uma qualidade, é questão de aparência, é questão de realmente atender o que aquele produto, o objetivo daquele produto, ele tem que atender o objetivo dele, né, então assim, ser durável, ter uma qualidade boa, uma boa aparência, sabe, isso é muito importante. O ideal que a gente recomenda é o seguinte, pergunte ao, ao, ao aluno, você compraria esse produto que você tá fazendo? Sim ou não? Porque aí ele vai perceber, olha, se eu falo que não, é porque realmente eu não estou fazendo um produto que está numa qualidade melhor. E aí também é dever dele pensar o seguinte, como que eu vou melhorar essa qualidade? Tem jeito de melhorar essa qualidade? Como? Então é dever do diretor de produção, com o seu auxílio, com a sua ajuda, pensar em formas de manter sempre a qualidade ou de melhorar a qualidade, caso esteja defasado. É mais um ponto importante, o controle do uso dos recursos, buscar, buscando minimizar a geração de resíduos. O que acontece, gente? Principalmente no início da produção, os meninos ainda estão pegando a mãe de fazer o produto e tal, e às vezes gasta muita coisa. Ok. Mas depois, com o tempo que eles vão aprendendo a fazer o um negócio mais rápido e com mais qualidade, sempre tem que tentar reduzir o uso de matéria-prima. E o desperdício também, consequentemente, para que possa, aquela matéria-prima possa durar mais e serem feitos mais produtos. Muitas vezes os não têm noção disso, mas o dinheiro que eles usam para comprar mais matéria-prima, quando acaba, é um dinheiro da empresa, um dinheiro deles. Então, eles têm que ter essa noção, de economia, de redução de, de uso de matéria-prima mesmo. Então, o que a gente recomenda é que você sempre oriente: ó, você está gastando demais esse material, entendeu? E evitar o desperdício, trabalhar com cuidado para que esse desperdício não ocorra ou ocorra o um mínimo possível. Bom, no Programa Primeiro Negócio, todas as áreas estão interligadas, assim como numa empresa formal regularizada. Com a área de produção, isso ocorre também de forma bem, bem latente. Como que funciona o relacionamento da área de produção com as outras áreas do programa? A, mini, a produção é responsável por repassar os produtos acabados para a equipe de marketing e vendas. Então a produção, acabou a jornada de produção lá, produziram X produtos. Então, passa esses produtos para a equipe de marketing e venda, de vendas e a equipe de marketing e vendas que vai dividir os produtos para os alunos, para os colaboradores, para que cada um possa levar para casa e vender. Então, a responsabilidade da produção é essa, entregar registrado. Estou te entregando aqui X produtos, marketing, para você repassar para os alunos. E aí o marketing vai cuidar da parte da venda. Outra tarefa importante da, da produção que envolve relacionamento com uma outra área é receber a encomenda dos produtos, então o setor de marketing, que vai ser trabalhado em outro vídeo com vocês sobre as tarefas deles, mas uma delas é o setor de marketing perceber, ah não, nós temos esse produto aqui, mas o produto da cor X está vendendo mais do que o do outro, da outra cor, então o marketing pode passar para a produção essa informação e a produção focar em produtos que tenham essa característica que está sendo mais aceita pelo mercado, então assim, essa comunicação entre as áreas é muito importante e assim como também as encomendas, né, se as às vezes o Marte consegue. Um cliente que pede uma quantidade maior de produtos e aí o marketing passa por produção produção recebeu uma encomenda aqui de tantos produtos que tem essa, e essa característica esse e esse formato então vamos fazer para que a gente possa atender essa essa encomenda e também muito importante solicitar o dinheiro à equipe de finanças para comprar a matéria prima e os materiais ou seja a equipe de produção vai ter o controle lá de determinada matéria prima que está se esgotando então tem que pedir o dinheiro para finanças né que o dinheiro fica todo com a equipe de finanças vai recebendo dinheiro das vendas do MATE, a equipe de finanças vai administrando, depois passa o dinheiro para a produção para poder comprar. Aí, da mesma forma, a equipe de produção também tem que entregar a nota fiscal, o recibo da compra direitinho para o financeiro ter o controle do dinheiro. Então, assim, são alguns exemplos de relacionamento da área de produção com as outras, mostrando que realmente, numa empresa, assim como no mini empresa, assim como uma, em uma outra empresa qualquer, a comunicação entre as áreas é muito importante. Né? A empresa funciona como um todo e todo mundo tem que estar tá bem alinhado em relação a isso. É, agora algumas dicas importantes sobre essa área que aparecem muito no programa, é importante vocês ficarem bem atentos a elas. Primeiro, o programa contém seis jornadas de produção. Então, vai da sexta até a décima primeira. Sexta, sétima, oitava, nona, décima e décima, décima primeira. Então, na hora de comprar as coisas, tem que estar preparado para isso, seis jornadas. Não pode comprar nem excesso, nem falta de determinada matéria-prima. Outro ponto importante é que é, tem uma possibilidade de jornada extra, como foi falado no vídeo institucional, mas essa jornada extra só podem ocorrer fechamentos de relatórios, de balanços financeiros. É, a produção, uma produção extra nessa jornada não, não é permitida, porque senão seriam sete jornadas de produção e o máximo são seis. Então, a jornada extra é apenas uma jornada de fechamento para ajudar no fechamento da empresa no final do programa. Outro ponto muito importante esse aqui é que as jornadas de produção não devem ser divididas por etapas, ou seja, a gente vai na terça-feira, a gente faz uma hora e meia de produção e na quarta a gente faz o restante das nossas três horas e meia de jornada. Isso não é permitido e também não é muito viável assim para, para a empresa. Não é muito bom. Interrompe aquela linha de produção, depois acaba perdendo muito tempo para começar. E além disso, como eu disse, não é não é permitido pelas regras do programa. Então, a jornada tem que ocorrer no mesmo dia, continuamente, né? Sem, sem interrupções, 3 horas e 30 de produção. Ao final da sexta jornada, se a gente seja feita uma reunião para análise da produção. O que isso significa? A sexta jornada é a primeira jornada de produção. Né, assim, primeira são planejamento, a sexta é a primeira. A gente observou, já pela nossa experiência com esse projeto, que a sesionagem de produção não costuma ser muito produtiva. É a primeira vez que os alunos estão fazendo o produto em conjunto. Então, assim, até o aluno perceber como que tem que cortar, ou colar, ou fazer aquela coisa de qualidade e tal, demora um tempo e até eles se organizarem. Então, assim, não são todos os casos, mas acontece isso às vezes. Por isso a gente colocou aqui como, como uma dica: que se acontecer na escola em que você está atuando, não se desespere, não deixe os alunos se desesperarem também, porque é uma coisa que acontece, é normal. E qual que é a nossa dica? Que vocês façam uma reunião junto com os alunos é, ao final dessa sexta jornada para conversar, gente, o que, que deu certo, o que, que deu errado, o que, que nós podemos melhorar para a próxima. E naturalmente, na sétima, na oitava jornada, a produção vai ficando mais rápida, mais coesa, mais precisa, os produtos vão ficando com mais qualidade. Então, assim, a gente dá essa dica porque, às vezes, os alunos desesperam na sexta jornada e não é necessário isso. Eles só tem que ter calma de entender que é a primeira vez, que depois as coisas vão andar mais naturalmente. Outro ponto importantíssimo, esse aqui, é que caso sejam necessários equipamentos de segurança do trabalho, o diretor dessa área, com a sua orientação, que deve fiscalizar o seu uso. Então, gente, às vezes os meninos têm que mexer com alguma coisa de cortar, alguma coisa perigosa que, assim, com devido cuidado pode. Qual que é esse cuidado? Equipamento de segurança. Uma luva, um capacete, uma máscara, tudo isso é dever do diretor de produção com a sua ajuda. Você tem que orientar o diretor de produção. Falar, será que diretor, essa parte aqui da produção, essa etapa, não precisa de tal equipamento pra ficar mais seguro? Porque, claro, a prioridade é a segurança dos meninos. Então, assim, eles não podem mexer com nada que seja perigoso sem é, esses equipamentos de segurança, ok? A gestão da empresa, da mini empresa, é um ponto essencial do programa. Na verdade, é o grande objetivo, que os alunos saiam do programa com uma consciência sobre como funciona uma empresa e como fazer a gestão de uma empresa. E a gente faz, é, no programa Meu Primeiro Negócio, a gente tem as planilhas de gestão como ferramenta para ajudar os alunos nesse controle da empresa, nesse gerenciamento. Agora eu vou apresentar para vocês... As planilhas da área de produção, que devem ser preenchidas pelo diretor de produção, mas é claro, com o auxílio do voluntário, para que você possa, caso tenha alguma dúvida, você possa auxiliá-lo. Bom, a primeira planilha de produção é a ME 04, que fica, essas, essas planilhas todas ficam no final do manual. A da produção começa na 04, ME 04, que é o fluxograma que é aquilo que eu falei no início, aquele desenho do fluxo de produção, da linha de produção. Então, nessa planilha será desenhado o processo produtivo da minha empresa para que todos tenham conhecimento passo a passo da fabricação do produto. Então, essa planilha aqui não tem que ficar só com o diretor, não. Todos os alunos têm que estar cientes de como funciona o processo. Até para que um aluno que no início ficou em determinada etapa, ele possa ajudar em uma outra etapa posterior também, caso tenha necessidade. Aqui, a gente tem um exemplo de fluxograma aqui para vocês, que é o mesmo que está no manual. Então, a gente tem o início do processo, todas as ações, que são todas as etapas da produção aqui nesse exemplo, aí você vai ter as suas etapas, na produção do produto da, da sua mini empresa e por fim é essa verificação do controle de qualidade se, se tá ok, beleza, vai para a venda. Se não tá, a gente volta na etapa que apresentou esse defeito de qualidade, defeito de fabricação para que, se possível, seja arrumado, né? Consertado. Se não, felizmente, o produto tem que ser descartado, né? Já que os anos não podem vender um produto que não tenha qualidade. Uma outra planilha muito importante para a produção é a ME05, que é o controle de produção por jornada. Como que funciona essa planilha? Ao final de cada jornada de produção, o diretor ele verifica a quantidade de produtos fabricados e reprovados e estabelece uma comparação com a meta de produção definida anteriormente, que é uma responsabilidade dele também. Então, agora no exemplo aqui que vocês vão ver, a gente tem o produto, as jornadas e a gente coloca o teste de controle de qualidade. Quantos produtos foram fabricados, né, produzidos, quantos foram reprovados, um menos o outro, dá o um número de aprovados. E você faz essa comparação com a meta. Por que que essa planilha é importante? Porque assim você consegue saber se você tá seguindo aquele, aquele objetivo, aquele cronograma, aquela programação. Por exemplo, se eu produzir menos do que a minha meta, na próxima tem que produzir mais. Se eu produzir mais do que a minha meta, ótimo. Mas também se for muito a mais, será que é uma coisa boa? Talvez eu tenha que diminuir o ritmo de produção. Então vai de caso a caso. Né? Além disso, também tem uma coluna aqui com os que ficam em processo de produção que vão ser concluídos na jornada seguinte. Então o processo de produção na sexta são concluídos na sétima, certo? É uma planilha importantíssima que deve ser preenchida é, e atualizada regularmente para que não fique nenhuma dúvida aqui sobre quantos produtos foram feitos ou reprovados. Outra planilha importante é a MS6 que é o controle de estoque só que de matéria-prima. Então qual que é o objetivo dessa, dessa planilha? Verificar o estoque de cada matéria-prima utilizada no produto da minha empresa. É, é muito importante o preenchimento dela para que não falte nenhuma matéria-prima durante a produção. Então o que, é que acontece? Uma matéria-prima acaba e se os alunos não têm o um controle, chega na semana seguinte na hora de produzir, não tem aquela matéria-prima, não dá para fazer a produção, perde a jornada. Então é muito importante esse controle para que, que a produção consiga ocorrer é, de forma de, de, com sucesso em todas as jornadas de produção. Aqui a gente tem a foto dela aqui para vocês darem uma olhada. Então o que, é que acontece? Você tem aqui o material, então é uma planilha para cada matéria-prima que você utiliza. que o número de jornadas, aqui em entrada você coloca é a quantidade de cada matéria-prima que você comprou. Aqui em saídas é o quanto que você utilizou dessa matéria-prima em cada jornada. Então eu comprei 100 de determinada matéria-prima, se eu usei 90, então eu vou ter um saldo 10 aqui. E aí eu venho e coloco aqui na sétima jornada a quantidade 10. Então eu já tem 10 desses, aí eu vou ter que comprar mais ou não? Vai depender da, da situação da sua mini-empresa. Mas aqui você vai conseguir acompanhar direitinho, vai conseguir saber quando que a mini-empresa precisa comprar mais produtos. Então assim, mais uma vez, muito importante o conhecimento dessa planilha atualizada para que realmente nenhuma jornada de produção fique comprometida. Bom, o controle de estoque de produto acabado agora. Ao final de cada jornada também, o diretor de produção é responsável por ver quantos produtos foram fabricados e manter esse controle, esse registro direitinho, para que realmente não suma nenhum produto. Ah, nós produzimos quantos? Ah, não sei, foi 27 ou 30? E, e, e dá essa, essa variação, no final faz, faz falta para o preenchimento dos relatórios, sabe? Então, assim, muito importante registrar tudo nessas planilhas. No exemplo aqui que a gente vai mostrar para vocês, a gente tem as entradas, que são os produtos acabados no final de cada jornada. As saídas aqui são o número de produtos vendidos, desses que foram produzidos, quantos foram vendidos. Aí a produção tem que buscar essa informação com o marketing. Buscou essa informação, viu o saldo. Se vendeu tudo, o saldo vai ser zero. Se sobrou gente que não conseguiu vender, aí vai ter um saldo, aí fica um saldo aqui. Então você consegue saber quantos produtos tem Estoque, isso é muito importante essa informação. Um produto grande, que é fácil de contar, beleza, mas imagine um produto muito pequeno que ou que é produzido em larga escala, você não vai ficar contando 100, 200 produtos. Então, a planilha ajuda muito nessa, nessa parte de controle de estoque. E por fim, a última planilha da produção é o cálculo do desperdício de matéria-prima, que é aquilo que eu já citei para vocês, que é muito importante. Então, qual que é a ideia aqui? Efetuar o cálculo e a análise de desperdício significativo de matérias-primas utilizadas na produção. O que, que a gente quer dizer por esse significativo aqui? Algumas matérias-primas é muito difícil de mensurar o desperdício delas. Então, a gente pede que seja colocado nesse planilho o desperdício daquela, daqueles materiais, daqueles insumos, que são realmente mais fáceis de calcular. Né? Mas, assim, é bom registrar porque os alunos mesmo, a própria empresa consegue ter uma noção. Né? A gente está sendo muito explicente com isso aqui, dá para dar uma economizada. E aqui a gente tem uma foto dessa planilha, ME08, e de quantidade de desperdício, né? Aqui você coloca a matéria-prima, quantidades utilizadas, os valores, quanto que essa quantidade aqui que a gente utilizou vale, e quantos por cento nós desperdiçamos dessa quantidade, e olha só a informação, valores desperdiçados. Então aqui, os meninos conseguem ter noção de quanto em dinheiro que eles perderam, porque eles gastaram 100 reais para comprar matéria-prima, e jogou tanto de matéria-prima, desses 100 reais, na verdade, jogaram fora 20, 30 reais. É um desperdício muito significativo. Então aqui que eles percebem, vendo esse valor que foi desperdiçado. Poxa, a gente podia ter pegado esse dinheiro e feito outra coisa. Né? Então assim, preenchimento dessa planilha com aqueles desperdícios que são mais fáceis de calcular, os significativos, é muito importante também. Bom pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu e toda a equipe do Meu Primeiro Negócio gostaríamos de agradecer o seu interesse e a sua disponibilidade em ser voluntário do programa. Vocês podem ter certeza que vocês vão fazer diferença, muita diferença na vida desses jovens. É uma oportunidade única que eles estão tendo. E assim, ter pessoas como você, que estão dispostas a doar o tempo e doar o conhecimento, né, partilhar o conhecimento e as suas experiências é muito bacana. E a gente agradece muito por isso. Então, eu gostaria de dizer bem-vindos ao programa Meu Primeiro Negócio. Nós continuamos à disposição. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês podem contar comigo e com toda a equipe do programa Meu Primeiro Negócio. E é isso. Muito obrigado e até mais.